Fala galera, eu Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? Quase dia mais aleatório da semana. Hoje tem SBS, mas não é o meu. É um que um tal aí de Tirouda copiou aqui do canal. Sim, tem um SBS também no mundo de One Piece, que são perguntas enviadas por fãs, e cada novo volume lançado de One o Oda tira algumas dúvidas, revela coisas interessantes que ele não consegue colocar dentro da história. E temos agora o volume 104 sendo lançado com um SBS cheio de informações para lá de interessantes. Então assistir até o final tá muito legal. E apesar de não ser hoje o dia mais aleatório da sua semana, é certamente o dia mais legal, pelo menos para mim. Por quê? Porque esse dia vem com aquela ansiedade boa. Sabe aquela sensação que temos a exemplo para saber como vai ser o desfecho do próximo episódio da sua série favorita? Fala se não é uma ansiedade boa. E o que me deixa com esta sensação... Todos os meses é a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa para quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos... Todos os meses eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos. E você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos e geral acessórios. E ainda tem os benefícios de assinante como acesso antecipado de edições limitadas que são iradas. O preço da Nerdio Cubo é a partir de R$99,99 mais o frete no plano anual que é o que eu assino. Se você fizer as contas tem pelo menos aí uns 150 reais em produtos ou mais. Vale muito a pena galera e a experiência. Eu garanto é sensacional Imagine receber uma surpresa dessa diferente todos os meses Ah e tem outros tipos de assinatura também Como a de camisetas ao cubo Onde você vai receber apenas uma camiseta irada todo mês. Curtiu essa novidade? Então vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura e de planos. E se quiser testar o serviço, aproveita e já usa o meu cupom MangaKey que vai te dar 25 reais na primeira compra. O link está aqui na descrição. Então preparados? Vamos falar agora sobre o SBS do volume 104 que começa aqui com uma pergunta sobre como Ryori chegou em Onigashima Oda explica, ele diz que a Ryori chegou em Onigashima durante o ataque é, ao castelo E se escondeu entre os tributos do tesouro de Orochi aos Piratas das Feras Informações que ela obteve como Oiran durante suas viagens ao castelo E é por isso que ela apareceu no repositório do tesouro durante a incursão Onde os tributos do tesouro foram deixados Bom, isso explica como ela apareceu na sala de tesouros. Lembra que ela acabou curando ali o pessoal achava que era o Enel, né? <risos> mas ela acabou curando momentaneamente o Kinemon e as outras bainhas que sofreram pelos ataques do falso Oden. Sinceramente, galera, o desenvolvimento da Ryori, pelo menos no final do Arco de Wano, foi muito ruim. Principalmente porque eu achei que seria ela que derrotaria facilmente ali o Orochi pegando a espada, mas não. Ela foi pro castelo pra ser salva pelo Denjiro... Não bateu muito bem. A Ryori foi pintada como sendo uma personagem que parecia muito mais odendo do que o próprio Momonosuke. Seria muito legal. Ela realmente mostrando sua força. Sendo durona. Vencendo Orochi. Dando o golpe final. Mas não. Ela foi pra lá pra ser salva. Não ficou muito legal esse final da Ryori mas, mas pelo menos temos uma explicação de como ela chegou em Origashima, E mais ainda, como ela foi Parar lá na sala do tesouro, ela foi junto Dos tributos que Orochi levou aos Piratas das Feras, aí uma outra pergunta O Oda ele revela os hobbies da Tobirou? eu acho relevante colocarmos Isso aqui, porque sempre usamos essa coisa de hobbies Para alguns personagens, como o Barba Negra, que queria ser um estudioso Então tem algumas coisas bem legais aqui Relacionadas também aos seis voadores O Huzu, ele adora Um jogo de cartas, a Black Maria Adora boxe e romance, <risos> sasaki fabricação desse, útil criação de acessórios e o peijão adora pescar, porque ele só quer ficar sozinho. Aí do Drake foi o que eu achei mais interessante destacar aqui, porque ele está interessado em astrofísica e me parece um detalhe importante. Obviamente, porque os dinossauros morreram por meteoro, então ele está ali meio atento ver se não vai cair nenhum meteoro. <risos> É uma referência também aqui à equação de Drake, galera. O que é a equação de Drake? É um argumento probabilístico usado para estimar o número de civilizações extraterrestres ativas em nossa galáxia. Então, Jazz Drake interessado em astrofísica, considerando os as últimos é, revelações aí vindo de Vegapunk, aquela coisa na Lua com Enel, pode ser uma referência diretamente aí à equação de Drake que contabiliza... Quantas raças alienígenas, olha aí, seriam os deuses astronautas. Bem legal essa informação, guardem porque o Drake pode acabar se tornando mais relevante no futuro da trama. Essa aqui eu achei também bem relevante galera, porque fui perguntado sobre os poderes da Rei Ju. Sobre usar veneno, ou pelo menos sugar veneno, sem estar com o seu traje. E o Oda ele confirma que esses poderes são um efeito do seu traje de batalha, embora ele acrescente que... Como o Judge já fez os corpos dos seus filhos se adaptarem aos seus respectivos poderes desde o início, Reiju pode fazer algumas coisas como sugar veneno sem a necessidade do seu traje de batalha. Isso é muito interessante porque sempre foi debatido o quanto os Vinsmoke podem usar suas habilidades sem seus trajes de batalha. O único que vimos com certeza usar suas habilidades sem o traje foi o Niji, que usou os golpes ali no Sanji. No entanto, esse SBS aqui sugere que, embora eles possam usar suas habilidades especiais sem os trajes e, portanto, fazem parte das suas modificações genéticas, as habilidades acabam sendo severamente limitadas como a Riju que só pode sugar veneno, mas não pode usar os ataques venenosos. Porém, o que aconteceu recentemente aí no arco do ano? Vimos alguém desaparecendo sem o seu traje, no caso o Sanji. Então, <risos> não é só velocidade, parece que ele realmente pode incorporar a habilidade do traje de batalha desaparecendo momentaneamente. Olha que interessante isso, hein galera? O Sanji vai ficar forte pra caramba, Eu tô bem curioso pra ver como o Oda vai trabalhar isso, ainda mais com o Vegapunk. Próximo do Sanji Trabalhou com o Judge E certamente tem algo a ver Eu acho que foi o Vegapunk Que deu a droga para a Sora Para parar a evolução A mutação do Sanji, afinal como é que a Sora, a mãe do Sanji, conseguiu uma droga que parava todas essas mutações que o Dead estava tentando fazer? Eu acho que foi o Vegapunk, não é verdade? Então tá aí, Sanji pode usar invisibilidade mesmo sem o seu traje Claro de uma forma mais limitada, mas ainda assim é um poder e tanto Aí o Oda também revelou o nome dos agentes da Cip Zero mascarados Que é o Guernica, que já conhecíamos, o Marra Aí temos o Joseph e o Gizmonda Todos os Cip Zero, galera, são referências a pintores e pinturas famosas, eu acho interessante. Tem uma nota aqui que dado como o Guernica foi declarado ter tirado a foto do pôster do Luffy na forma de Nika, lá no capítulo 1053, isso implicaria que ele sobreviveu àquele ataque do Kaido, já que ele só poderia ter tirado a foto do Luffy depois que ele se transformou, não é verdade? No entanto, apenas o Joseph foi visto escapando de One, então não sabemos... Se o Guernica conseguiu escapar também ou não. Sinceramente eu preferia que o Guernica estivesse morto. Porque esse último momento dele. Enquanto ele tira o chapéu. E aceita o golpe de Kaido. Foi Giga Shed Device. Dessa forma. Poderia ter apreciado um pouquinho melhor. A dedicação da Cip Zero. Em relação a... Ao seu trabalho, então espero que ele me esteja morto porque a cena foi bem legal, mas em One Piece personagens morrendo é complicado. E quanto ao desenvolvimento dos agentes da CP, porque o Oda não foi para aquele caminho de serem os antigos amiguinhos da Big Mom, lembram daquela teoria que eles são bem parecidos? Eu gostaria que o Oda fosse para esse caminho dos agentes da CP serem realmente... Algumas das crianças que estavam com o Big Mom quando ela era uma criança também Seria bem legal, mas ele deixou de lado, não desenvolveu isso E infelizmente é uma pena Aí galera, perguntam aqui sobre a história completa dos Piratas Kid E o Oda simplesmente revela, casualmente <risos> coloca isso no SBS. Ele diz que o Kid, o Killer, o Hit e o Wire nasceram em uma certa ilha no sulto Blue, não afiliada ao governo mundial, que era governada por uma gangue criminosa que atuava como sua realeza. A ilha foi subdividida em quatro distritos. Cada um tinha sua própria gangue criminosa local, cada um liderado pelos quatro personagens que fazem parte da tripulação atualmente, com conflitos surgindo diariamente. Apesar disso, Kid e Killer eram amigos de infância desde pequenos. Em algum momento Kid e Killer se tornaram amigos íntimos de uma garota chamada Victoria, que se tornou a primeira paixão dos dois. No entanto, um dia, Victoria foi morta pela gangue que governava esse país. Isso deixou o Kid tão louco que ele uniu as quatro gangues dos quatro distritos e liderou um golpe de estado ao lado de Killer, Hit e Wire, para derrubar a gangue criminosa do poder. Derrubando a regra atual. Após esse evento. Kid disse aos outros. Que ele não queria viver em um mundo tão confinado. Então ele formou sua tripulação. E partiu para o mar junto dos quatro. Nomeando seu navio de Victoria Punk. Em memória a Vitória. Essa é a história de fundo. Dos piratas Kid. A história do Kid. Vou ser sincero para você. Galera, não tem nada sobre ele querer ser um pirata. Ou mesmo encontrar o tesouro One Piece. Minha esperança. É que isso seja apenas uma parte da sua história de fundo. A história de fundo do Lao, inclusive, apareceu no mangá. Agora, como ele conheceu a sua tripulação, foi colocada realmente no SBS. Então, espero que o Kid tenha mais um pouco de história de fundo, como a sua jornada como um pirata. E a realização do seu objetivo e ambição de vida, que até agora não sabemos porque a história completa do Kid não foi mostrada em Wano. É muito interessante essa história já. De como ele formou sua tripulação. Mas teria desenvolvido muito mais o personagem. Porque ele era meio que sem graça ali. No arco de Ano. Ao invés disso tivemos a repetição ali de como as bainhas amavam Oden ou Yamato surgindo. Oda poderia ter dado um foco maior no Kid. Eu espero que ele se aventure mais nas origens desse personagem. Revelou o nome da sua fruta. Em um SBS, agora revela como ele formou sua tripulação. Por que o Kid quer ser rei dos piratas? Por que ele busca o tesouro One Piece? Não temos essa resposta. O Lau, pelo menos, sabemos que ele quer saber sobre a vontade dos D. Tem essa ligação com o coração. Eu gostaria bastante que o Oda desenvolvesse a história de fundo do Kid. Mas, por enquanto, temos isso aí. Que ele era apaixonado pela vitória... <risos> e uniu as quatro gangues para dar um golpe de estado E depois partiu pro mar porque não queria ficar mais confinado É isso, essa é a história de Voodoo do Kid Aí galera, temos uma pergunta aqui bem legal Sobre a estrutura e escala dos piratas ruivos E o Oda responde que Embora muitas vezes vejamos poucos membros acompanhando o Shanks Os piratas do ruivo na verdade tem muitos membros Mas nem sempre todos se movem juntos É por isso que a tripulação do Shanks chama ele de chefão Oda diz que o título de chefão de Shanks deve dar uma ideia da escala da sua equipe. E é por isso que seus principais subordinados são chamados de grandes oficiais. Que são os nomes que o Oda nomeou ali no volume 101. Aqueles piratas que aparecem excluindo obviamente o Rockstar que não é um oficial ainda pelo menos. Oda também revela que os piratas do Ruivo têm muitas tripulações de piratas subordinados. Sob seu comando, embora ele compare o relacionamento de Shanks com eles, como a da grande frota dos Chapéus de Palha, onde ele realmente não governa essa frota dos Piratas Ruivo. Eu acho isso muito legal, porque dá uma dimensão realmente... Da aliança que o Shanks tem, ele tem uma grande frota assim como o Luffy e trabalha mais ou menos da mesma forma que o Luffy Sem precisar realmente comandar, sem estar sob sua bandeira, cada um fazendo o que quer Agora vale destacar que essa coisa de chamar o Shanks de chefão, eu fiz um vídeo bem legal sobre o Shanks ter conexões com o submundo de One Piece Que é uma parte que nem exploramos muito, mas que eu acho particularmente muito legal e por que, que o Shanks pode ter conexões? Justamente por esse nome de chefão. Vamos lá, alguns pontos legais aqui. Os marinheiros, eles não chamam inclusive o Shanks de capitão no original japonês. Eles chamam ele sim de Ogashira, que é chefão. Como se ele fosse o chefe de uma organização criminosa. Então o título do Shanks é uma alusão a Yakuza sem ser um de seus verdadeiros títulos. Afinal, eles são piratas e a Yakuza de One Piece só existe em Wano. mas... O foco é ver como o Ruivo ganha tons a mais do submundo do que qualquer outro pirata. Também temos o ritual do Sake, onde os Yakuza do mundo real usam para cimentar a estrutura organizacional e a lealdade. Assim como vimos o Luffy fazendo com a sua grande frota. Eu imagino que o Shanks e a sua tripulação tenham feito o mesmo ritual com a frota dos piratas Ruivo, considerando sua aceitação por posição e nível de respeito O encontro do Ruivo com Barba Branca Reforça mais ainda a importância dessas cenas com Sake Além disso, Shanks é do West Blue De onde vem o melhor Sake Segundo ele, ele sempre tem estoque Coincidentemente, galera O West Blue é invadido por figuras da máfia do submundo Sob as cinco famílias do Oeste Qualquer importação de bebida Provavelmente passa pela máfia Então Shanks... Sim, tem ligações e influência diretamente com o submundo E é por isso que ele é chamado de Ogashira, o chefão Temos também o volume 4 bilhões Que saiu junto do One Piece Film Red Que revelou diversas coisas Sobre o Shanks, eu já fiz um vídeo bem detalhado sobre isso, mas vale a pena também relembrar Porque dá pra conectar algumas coisas bem legais agora O volume 4 bilhões mostrou as habilidades dele e da sua equipe, bem como o seu passado O Shanks ele é flertado por ser um dragão celestial, eu não sei como isso pode se conectar com ele tendo nascido no West Blue Mas parece caminhar que o Shanks fazia parte de uma família chamada Figarland E ele é conhecido como o assassino da observação de Haki, com ênfase especial na visão futura Griffon é uma espada flamejante adquirida depois que ele conheceu o Luffy Sua recompensa quando conheceu o Luffy já era superior a um bilhão Ele foi encontrado dentro de um baú com um ano de idade por Roger lá em God Valley E seu haki do rei é declarado insanamente poderoso Não à toa vemos no filme Red Kizaru suando <risos> Ele conseguiu derrubar um vice-almirante também tá lá no filme Red e mais recentemente vimos o que ele fez com o Almirante Green Bull no país de Wano O Shanks ele é fora de curva Então a tripulação do Shanks é toda não usuária de Akuma no Mi como foi a do Roger O que é interessante na minha opinião pessoal Todas essas informações é o que explica basicamente o que o Shanks fez em Marineford E como ele aparece em Marineford Qualquer pirata remotamente poderoso que chegasse ali em Marineford Teria sido percebido por um usuário de haki de observação decente à distância Mas o Shanks... Pegou inclusive o Akainu de surpresa Então talvez ele estivesse suprimindo Os haquis de observação Em todos os lugares O que é interessante pra caramba Sabe o que é ruim isso galera? Tudo que conseguimos sobre o Shanks até agora Foram em material extra Nome da família, origem, tripulação Habilidades, nada disso apareceu no mangá ainda Eu fico um pouco triste, até porque esse volume 4 bilhões Ele está todo em japonês, só foi dado no Japão Para quem foi assistir o, o filme Só que contei informações muito importantes Sobre o Shanks que temos que trazer assim em vídeo Ou compartilhando esse material Complicado né Eu gostaria que as informações do Shanks Assim como o passado do Kid fossem colocados dentro Da história do Mundo de One Piece e não viessem somente materiais extras Convemos, esperamos mais de 20 anos Para saber mais do Shanks e até agora só recebemos isso e Informações vindas <risos> em SBS e outros materiais Então é isso galera, é assim que funciona essa organização do Shanks Ele tem uma grande frota ao nível da grande frota dos Chapéus de Palha É chamado de Ogashira, o chefão Parece ter conexões diretas com o submundo Tem conexões também com os nobres mundiais Talvez por isso que o Gorosei recebeu ele Essa família Figarland vai ser relevante ainda Isso eu acho que vai aparecer na trama central Figarland certamente vai ser... Desenvolvido se for mesmo a família do Shanks Deve ser uma das 20 famílias nobres Não sei como conectar o Shanks nascendo no West Blue com isso Não sei como é que o Oda vai fazer Talvez tenha um retcon aí, tem que mudar algumas coisas É isso, essas são as informações do volume 104 Acho que dá pra fazer boas teorias Se você gostou desse vídeo, deixa um like então pra eu saber Até a próxima meus amigos, valeu por assistir, fui